Olá, pessoal, estou muito puto. Porque eu vou ter que gravar esse vídeo, mas. Agora vamos. Eita, poxa, o que eu fiz, né? Nós vamos reagir como ter o Sharingan. <risos> <risos> me ensina! Por favor, me ensine, mestre. <risos> me ensine. Por favor, por favor, me ensine, me meu olho eu... ah, Que tá? Vira, então vou lá. Cacá, bora, bora. É a primeira, moleque. Ah não, preciso comprar lá em sharingas agora. Sharingan nível 3 roxo? Ah, eu quero esse R do... O que, que é R, cara? R é o modelo? Que isso, mano? Tem uma bola de futebol, Atafa. Desculpa se isso não for uma bola de futebol, tá? Eu não assisto Naru. Hum... Para criança de 10 anos. R e 15 é toda branca? Sim. Nem de toda branca. Maravilha. Mar ah. Cosplay Naruto Sharingão. Eu, eu, mas eu quero... Que é esse? O é do Ozuki Uchiha? existe esse personagem. Tá bom. Agora... Esse foi o vídeo, galera. Conteúdo.